O meu nome é Susana Parreira e, antes de mais, gostava de agradecer a presença de todos e a oportunidade de apresentar este projeto, denominado Primeiras Páginas de Jornais Online Portugueses. Durante a realização deste projeto, tive a orientação das professoras Ana Sabino e Ana Boa Vida e do professor Pinozal Machado, ambos da Universidade de Coimbra. A primeira página de um jornal é desenhada para captar a atenção do leitor. Ao fazer uma retrospectiva desde o surgimento do primeiro jornal até a criação e desenvolvimento dos jornais online, que são o objeto de estudo principal neste projeto, conseguimos acompanhar diretamente a evolução do país a dois níveis, através dos conteúdos colocados nos jornais e também através do seu design gráfico e funcionalidades, sendo que neste trabalho o foco é no design e nas funcionalidades das primeiras páginas. Assim, com o objetivo de comprovar a evolução gráfica e tecnológica existente na portente dos jornais online, foi feita uma análise do de design de três jornais online portugueses, o Público, o Jogo e o Expresso, sendo que o maior foco foi no primeiro jornal, pois tem um grande destaque a nível nacional e é um jornal diário, tendo o um maior número de primeiras páginas. A seleção e recolha das primeiras páginas destes jornais foi realizada através do arquivo.pt. A existência do arquivo é fulcral para a preservação da memória destas páginas, proporcionando condições para a realização desta análise. Com isto, a importância dos jornais na sociedade, a evolução visual e tecnológica do jornal digital, a importância da primeira página para avaliar essa mesma evolução e a utilização do arquivo.pt como ferramenta de, de recolha de dados, são quatro pontos-chave que motivaram a realização deste projeto. Para realizar este estudo, foram recolhidas 27 páginas destes três jornais desde 1998 a 2019 e foram definidos 20 parâmetros de análise, tais como a relação entre texto e imagem, a utilização de publicidade e ainda outros parâmetros que apenas existem nas versões online. Em seguida, foi criada uma grelha de análise que responde para cada jornal a questões relacionadas com os parâmetros definidos anteriormente. Aqui é visível a grelha de análise do jornal público, onde se veem as várias edições do mesmo na primeira coluna e as questões relativas aos parâmetros na linha superior. Depois disto, o objetivo passou por transportar, transportar os dados daqui retirados para artefactos que, através da visualização da informação, facilitassem a sua percepção a qualquer pessoa. O artefacto de visualização diagramática representa graficamente um esquema visual simplificado dos jornais. As 27 páginas foram convertidas num desenho mais simples, abstraído a partir do original, de forma a melhor comparar os jornais em relação aos critérios criados. Primeiramente,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 Encontra-se disponível através do link primeiraspaginas.susanaparreira.pt e agora vou fazer uma pequena demonstração do mesmo. Logo no início é possível visualizar o nome do projeto e em seguida na secção de sobre é colocada uma pequena introdução do seu objetivo a quem ainda não, não o conhece. Por último temos a zona principal do projeto com a qual é possível interagir de diferentes formas. Tendo por exemplo o jornal público selecionado posso navegar por todos estes anos aqui disponíveis e clicando, por exemplo, no ano de 2001 e ativando todos os parâmetros de análise que estão do lado esquerdo do ecrã, consigo visualizar lado a lado a visualização diagramática e a visualização híbrida desse, dessa primeira página. É ainda possível desativar alguns filtros, como por exemplo os das imagens publicitárias, noticiosas, etc., e interpretar o que essa interação causa nos, nos artefactos colocados do lado direito. Selecionando, por exemplo, outro ano mais para a frente nesta análise, por exemplo, o ano de 2014, conseguimos perceber, por exemplo, que o espaço da página ocupado pelos elementos de imagens, ou seja, os elementos que estão presentes a ver no ecrã, aumentou bastante em comparação com 2001. E ao recorrer ao último ano de análise, neste momento, no entanto podem vir a ser acrescentado mais, conseguimos visualizar que esta evolução da dimensão das imagens na página ainda é mais notória. Outra possibilidade de, de análise, neste momento no website, é selecionar o jornal Expresso ou o Jogo, que estão disponíveis em três anos, 1998, 2008 e 2019, e ao ativar ou desativar outros tipos de parâmetros, conseguimos, como conseguimos retirar daqui outros dados, podem ser importantes e úteis para outros tipos de análise e outras pessoas. Concluindo, é possível a partir deste estudo retirar vários tipos de observações e conclusões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 podem ainda servir como base para outro tipo de explorações. Obrigada. Obrigada. Eu vou só acrescentar um pequeno... Institucional, assim dizer para explicar que a Susana trabalhou neste projeto durante todo o último ano de mestrado em Design e Multimédia na Universidade de Coimbra, partindo de uma proposta feita por mim, Ana Sabino, que a Suzana abraçou com muita garra e muito rigor e com a orientação que a própria Suzana referiu. Do ponto de vista académico já teve o seu reconhecimento, um 19 bem merecido, mas achamos que este projeto pode ainda ter um impacto fora da academia. Achamos que tem um caráter inovador, original, que está muito bem construído, tanto a nível gráfico como conceptual e que oferece um conjunto de possibilidades de interpretação e de criar história que nos pareceram interessantes e permissoras. Uh, e nesse sentido também queremos agradecer ao arquivo.pt por nos fornecer as bases necessárias e uh, essenciais para este projeto. Muito obrigada.